Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Renetti, professor de Nadi Yoga e eu te pergunto, você já fez jejum? Creio que certamente sim, se considerarmos que alguma vez você teve que ficar em jejum para realizar algum exame médico laboratorial. Porém, podemos considerar que esse é um micro jejum e nem dá para contar. Existem vários tipos de jejum com várias durações. Tanto na tradição do Yoga, passando pela vivência empírica de milhares de pessoas no mundo todo por centenas de anos, e até mesmo pesquisas científicas recentes, todos têm alegado que jejuns curtos e intermitentes são extremamente benéficos para a saúde do corpo e da mente. Quero focar aqui o jejum de 36 horas, isso mesmo, meus queridos comedores, de três em 3 horas. Imagine você ficar 36 horas sem se alimentar. Não! Parece uma loucura, né? Um pecado, uma insanidade. E você deve estar se questionando. Mas o certo não é se alimentar de três em 3 horas? Bem, segundo pesquisas recentes, a história não é bem assim. E mais para frente, pretendo fazer um vídeo sobre alguns fundamentos médicos e científicos do jejum. Por hora, eu indico um texto que aparece aqui na descrição que comentará, numa linguagem acessível, os benefícios do jejum. Segue também o relato da Alessandra Batista, a nossa aluna de Nadi Yoga, que iniciou uma jornada pelo jejum de 36 horas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês por sugestão do Vinícius sobre o jejum que eu fiz domingo passado, onde eu passei 36 horas ingerindo apenas líquidos, água, chás e sucos, os mais variados. Procurei colocar é, frutas, couve e quando havia necessidade de adoçar eu utilizei o mel. Então, como eu fiz? Eu comecei às 18 horas de domingo, onde eu fiz a minha última refeição e a partir daí só ingeri líquido e passei a segunda-feira e só fui fazer a minha próxima refeição na terça-feira, às 6 horas da manhã. Então, no domingo à noite eu não senti nenhuma dificuldade. A segunda-feira já foi um pouquinho mais complicado, mas como é um dia de muito... Muito movimento, passou também rapidamente. Eu senti apenas um pouco de dor de cabeça, mas o engraçado é que a minha maior dificuldade não foi a fome, mas sim a vontade de comer alguma coisa, né? Eu olhava algum alimento e tinha vontade de comer, mas procurei é, ser persistente e deu tudo certo. E amanhã, seis horas da tarde, vou procurar de novo fazer esse jejum. Então, aqueles que sentirem o desejo também, que, que me acompanhe e vamos um dando força para o outro. Até mais, boa noite para todos. Legal, né? Espero que a Alessandra tenha estimulado você fazer o mesmo. Então, agora vamos para o protocolo de jejum de 36 horas. O programa a seguir visa introduzir você gradualmente ao hábito de jejuar para que a experiência seja gratificante e sem muitas dificuldades, adaptando gradualmente o corpo e a mente a essa experiência. A ideia é fazer uma vez por semana e se estabelecer no jejum de 36 horas. Primeira a terceira semana. O programa se inicia com um jejum bem leve, de meio período. Ou seja, você acorda pela manhã e não se alimenta até a hora do almoço. Durante esse período, ingerir apenas água de coco, chás sem açúcar e ou água. Considerando que sua última refeição na noite anterior foi às 21 horas, então aqui já serão 15 horas de jejum. Quarta a sexta semana. Agora passamos para um jejum de dois períodos: ou seja, você acorda pela manhã e não se alimenta até às 18 horas. Durante esse período, na quarta semana, ingerir um suco de frutas na hora do almoço, se preferir. E na quinta semana, um suco verde na hora do almoço, se preferir. No resto do tempo, manter-se apenas com água de coco, chás sem açúcar e água. Considerando que sua última refeição na noite anterior foi às 21 horas, então agora já são 21 horas de jejum. Sétima a nona semana. O propósito aqui é ficar 27 horas de jejum. Ou seja, na noite anterior, você se alimenta até às 18 horas e só volta a se alimentar às 21 horas do dia do jejum. Durante esse período, na sétima semana, ingerir um suco de frutas em algum momento, se preferir. E na oitava semana, um suco verde em algum momento, se preferir também. No resto do tempo, manter-se apenas com água de coco, Chás sem açúcar e ou água. Décima a décima segunda semana. O propósito aqui é finalmente atingirmos as 36 horas de jejum. Ou seja, na noite anterior, você se alimenta até as 18 horas. Prossegue o segundo dia inteiro de jejum. E só volta a se alimentar no terceiro dia depois das 6 horas da manhã. Durante esse período, na décima semana, ingerir um suco de frutas em algum momento se preferir. E na décima primeira semana, um suco verde em algum momento se preferir. No resto do tempo, manter-se apenas com água de coco, chás sem açúcar e ou água. Como foi dito, este é um protocolo de introdução gradual ao jejum de 36 horas, que leva perto de uns 3 meses, mas que a proposta é depois manter semanalmente o jejum de 36 horas. Algumas pessoas talvez prefiram acelerar esse processo ou até mesmo não fazê-lo e simplesmente já partir para as 36 horas como é o caso da Alessandra que vocês assistiram o vídeo. No caso dela, ela já foi direto nas 36 horas e manteve-se apenas com sucos. Jejum em grupo. Quando o jejum é feito em grupo, acaba ficando muito mais fácil e motivador. Você pode combinar com amigos e familiares e fazerem juntos. Isso cria uma força gregária que impulsiona todos a fazerem corretamente e dá força nos momentos de fraqueza emocional e baixa força de vontade. Nós aqui do Nadi Yoga iniciamos recentemente esse processo em grupo e tem sido muito estimulante. Interagimos pessoalmente nos horários de aula e também no nosso grupo pelo WhatsApp. Caso tenha interesse de nos acompanhar nessa jornada, me envie um e-mail para venicio_ln@hotmail.com com o seu número de WhatsApp que eu adicione você no grupo. É isso aí, vamos jejuar? Um grande abraço!